Olá galera, tudo bem? É, eu vou usar esse vídeo para explicar a vocês, principalmente para aqueles alunos que não realizaram os testes, né, desse primeiro bimestre. Então, esta atividade com outros exercícios que eu estou postando no Classroom, vocês deverão realizar nas próximas semanas, tá? Eu vou marcar uma data para a entrega, e essa entrega será na postagem no próprio Classroom. Volto a afirmar, só para os alunos que não fizeram os testes, que eu, faço a ca... que eu realizo a cada 15 dias. Primeiro, O primeiro problema a ser resolvido por vocês é o cálculo do diâmetro da Lua. Aqui está um texto que eu estou explicando de como vocês vão resolver este problema. Vocês de fato vão calcular o diâmetro da Lua. É importante que vocês saibam que para fazer isso vocês vão usar uma, uma, um, o conhecimento da matemática do, do da, Dos triângulos semelhantes Com essa proporcionalidade Entre o diâmetro da Lua E o diâmetro da linha de base E entre a distância A linha de base, o seu olho E o seu olho, a Lua Você constrói duas razões que são iguais Então cria-se uma proporção E a partir daí existe uma incógnita Que é de fato o diâmetro da Lua Vocês leem o texto tá Sabendo que esse tipo de problema Envolve notação científica Fatores de conversão, como mudar de uma distância de quilômetros para metros, de centímetros para metros, e resolvendo isso para calcular o diâmetro da Lua. Com relação a essa linha de base, vocês vão observar a Lua, e aí é importante fazer esse exercício, em Lua cheia. Observe que a Lua está em estado crescente. Você pode criar uma linha de base com dois centímetros, que é o que eu coloco no texto, mas você também pode utilizar uma moeda de um real. Você observa a lua e coloca a moeda